Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Stick, hoje eu trago pra vocês um projeto muito bacana e logo de cara a gente já vai aqui destacar alguns pontos desse projeto, porque aqui é sem enrolação. Cara, primeiro ponto desse projeto que eu vou mostrar pra vocês, desenvolvedores, né, equipe, time público, beleza? Então isso é fundamental em qualquer projeto hoje em dia, então isso eles têm aqui, um projeto onde mostra o nome deles, tem o um LinkedIn deles então tem tudo aqui pra você dar aquela olhada beleza galera? Segundo ponto muito importante também, já tem Cardson C e Auditoria, tá bom? Então aqui está a pré-venda Winner Sports, né? Basicamente com Cardson C e Auditoria você pode ver melhor na Pink Sale, a gente já vai falar mais aqui da pré-venda da Pink Sale mas logo de cara já quis mostrar isso aqui pra vocês porque são pontos importantes e aqui a gente vai direto no que importa, direto na venda né? E uma coisa que eu achei também muito bacana desse projeto é que eles basicamente contrataram a Crypto Júnior. Que que é a Crypto Júnior? É uma empresa vinculada à Universidade Federal de Santa Catarina e ela é especializada em blockchain e ela vai cuidar então de todo o processo desde a elaboração do contrato do token até a integração do jogo e do marketplace. Então, vocês podem ficar tranquilos aí que basicamente não é ninguém se aventurando aí, né, na blockchain, são pessoas já experientes por trás né, desse projeto. E basicamente, vou tentar explicar para vocês o que é esse projeto aqui. Então, o um projeto é o Winner, né? que é um projeto de um ecossistema que busca integrar o cenário dos esportes ao universo cripto NFT. Então a ideia principal deles é fornecer integrações que proporcionem entretenimento e rentabilidade para os investidores. Então dentro desse contexto, eles trouxeram o primeiro produto que vai ser lançado, que é um jogo Winner e Sports Manager. Então nesse jogo você vai assumir o papel de um manager, né? de uma equipe, ou seja sua função vai ser contratar e demitir os jogadores, que vão ser as NFTs, treinar seu time e buscar evoluir ele até os maiores campeonatos. E aqui no caso, aqui ó, tá até falando, sua jornada como gerente de equipe de esportes está apenas começando. monte seu time e treine seus jogadores para alcançar a glória de ser campeão. E aqui você pode comprar tokens, ver o contrato e auditoria, tá? Então se você quiser dar aquela analisada no contrato, né, é bacana, né, se você for um investidor, quer fazer uma análise mais profunda, você pode analisar o contrato aqui. E aqui basicamente fala, né, que você tem que configurar sua carteira, comprar os tokens, comprar suas NFTs, jogar e ganhar. Essa aqui é a magia do negócio, tá? Que mostra um pouquinho até, ó, só pra gente dar uma olhadinha no site, já um pouquinho do visual 3D bacana, né, você monta seu time, tem os pacotinhos, raridades, comum, incomum, raro, épico e lendário, né, a gente vem aqui um pouquinho do tokenomics, que você pode depois analisar com calma, mas a gente vê aqui, ó, por exemplo, que o suprimento máximo é 150 milhões, é um token aí na Binance Smart Chain, e aqui tem um contrato oficial, sempre pegue o contrato oficial de qualquer projeto que você vai entrar, para não entrar errado aí, tá, e aqui a gente vê um pouquinho também do roadmap, onde agora, no período que a gente tá aqui no vídeo, tá na parte da pré-venda, parceria com youtubers e influenciadores grandes, tá? Isso aqui é bem bacana. Lançamento do token, lançamento de servidor em jogos de esportes, acesso antecipado, ao lançamento do jogo, listagem na CoinMarketCap e é muito bom, auditoria e modo PVP. Além disso, depois teremos também Marketplace, ranking, modo de apostas, patrocínio de campeonato de esporte e o app mobile. Isso é muito bom também que qualquer um consegue jogar no celular, muito importante isso. E beleza, mas e agora, um pouquinho mais sobre o jogo, tá? Então, basicamente, no jogo, cada time vai ser composto por 5 jogadores, que serão os NFTs, e haverá a possibilidade de contratação de um técnico, que também é NFT, então, vai ser um requisito para jogar campeonatos melhores, tá? E cada NFT, que é o um jogador, terá raridade e habilidades diferentes. Então, vai ter, por exemplo, mira, comunicação, experiência, estratégia, tomada de decisão, etc. E aí dentro dessa dinâmica, vai ter diversos mecanismos para incrementar dentro do jogo, de modo que vai tornar a economia sustentável e também conseguir proporcionar um jogo mais completo, tá? Então, por exemplo, galera, vai ter um modo de aposta, PVP, implementado junto ao evento major, vai ter uma game house e game office limitadas e alugáveis, vai ter treino de jogadores, criação de ligas, evento major, uma vez ao mês, sistema de ranking, sistema de botcamp, camp, né, semelhante ao bridge aí, vacation, né, que é a Escolinha, e também o Marketplace. Então são todos os sistemas para deixar o trabalho e o projeto mais completo. Além disso, tem integração com o cenário de esportes, com servidores próprios em jogos, como por exemplo CS, compra de produtos físicos com token, compra de skins do jogo com token, por exemplo CS, LOL, Valorant, tá, compra de ingressos para eventos esportivos sistema de staking, que é recompensa para quem rolda, patrocínio de eventos de time de esportes, e galera o valor de investimento de um time inicial aí é apenas 50 dólares, então é bem barato tá, o ROI médio aí estimado seria de 35 a 30 dias então mais ou menos 33 dias galera então esse é o ROI aí que eles prevem e, enfim galera, então se você gostou do projeto a pré-venda já tá rolando, já tá rolando na Pink Sale, tá, então basicamente tá aqui ó, pré-venda Winner Sports, já tá rolando galera, basicamente termina, se você se você quiser pegar pré-venda, que geralmente é um momento melhor para entrar, tem que correr, tá? Até porque é limitado de 25 BNB só. Já captaram 9 BNBs, ou seja, é escasso, é pouco aí o hard cap deles. Compra mínima de 0.01 BNB só. Então, galera, aproveitar essa queda do mercado aí, né? O BNB tá barato e aí é um momento bom, assim, e mais barato para entrar em pré-vendas, tá? E aí você faz sua decisão. Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Para finalizar, por motivos legais aí, eu tenho que dizer que esse vídeo não é uma dica de investimento, né? Você faz a sua análise, mas é basicamente isso daí, tá? bom o projeto aí? Tá bem bacana. Você faz um estudo mais avançado aí com seus próprios olhos. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima.